Hoje dia, 9 de junho, a Academia Brasileira de Ciências vai fazer o seu décimo webinário, O Mundo a Partir do Coronavírus. E o tema, nesse dia, vai ser Salvando Vidas Hoje. Tema muito especial, porque hoje também é o dia da Marcha pela Vida. Atividade organizada pela Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e pela Academia Brasileira de Ciências. Mas enquanto não chega o webinário, acompanhe comigo os melhores momentos de um outro webinário, o oitavo webinário, que tratava sobre populações fragilizadas. Como é que será que as populações mais carentes estão sendo afetadas pelo Covid-19? Acompanhe comigo. Os povos isolados da Amazônia, quase todos são povos que já tiveram contato e que... Uh, diante do, do massacre, uh, mortandade, e a mortandade que eles experimentaram por causa de epidemias, né, resolveram se isolar. O Davi Yanomami, uh, quando foi agora, uh, em começo de abril, uh, perdão, em começo de março, foi a Genebra para uma sessão de direitos humanos na ONU, ele chamou muita atenção, justamente, que, os, que existem Yanomamis isolados que agora estão sendo